Apresentando, eu, papai Jujuba Nanica No canal, Jujuba Nanica para mais um vídeo pessoal Estamos aqui para mostrar como ganhar um monte de itens aqui Bom povo, é aqui o papai Jujuba organizou tudo gente Porque ele é lindo Conta do Robux Zero ah, verdade do Robux Zero Conta O que aconteceu? Ô gente, é tipo assim Alguém entrou no Robux Zero Lembra lá que eu tinha que resgatar aqueles Robux lá? Vocês viram na live, né? Quem não viu tá aí. Vai ver Aqui, ó Eu tinha 40 e pouco ou 50, não sei Aí tipo, resgataram pra mim Só que com mais Alguém colocou tipo aqui no como foi logar, deve ter colocado o hyper unicórnio. Aí eles fizeram a oferta, aí eles clicaram em Aí alguém me deu. Eu já gastei tudo, né? Eu fiquei com 60 e pouco. Alguém pegou pra você. Alguém pegou pra mim ou tentou. Ou pensou que era pra colocar um meu demais né? O meu coisa. Quem fez obrigada, Mas é a vida. Gá, gá, gá, Gente, já gastei tudo. Um cabelo, de 51 vai Então, povo. Peraí. Bora. Gente, então, é esse o jogo para conseguir esse pingente. Vai estar tá na descrição. Sim. Pô, oh, deixa eu fazer isso aqui. Vamos aqui. Vai estar tá na descrição. Meu pai vai colocar tudinho aqui. Meu papai. Papai Jujuba. É. Papai Jujuba. Hum. Okay. Você vai fazer... Por enquanto deixa o like e se inscreva no canal Eu sou muito cute, gente Gente, eu, eu fiz esse look aqui pra brincar Pra brincar de gnome <risos> Eu sou tão fofa E tô cuspindo a coelho Ai, gente, eu sou tão fofa Isso aqui é de um rap Roblox para você ganhar? Para você ganhar, né? Aquele colar? Aquele colar, aquele pingente. Você hum. vai ter que hum. criar um servidor um VIP. Sim, mas eu acho que é pago. É grátis. Aí você vem aqui, ó. Coloca o nome. eu Vou colocar Jujuba Nanica. Aí você vem aqui, ó. Entra. Peraí. Aí vai fechar aquele. Esse, esse é o processo pra ganhar, né? É. Uh. Ah! Quer fazer o quê? Tá bom deixa assim Ai gente vai ficar aí eu acho que já foi né, eu já consegui Quem disse? Eu acho não, não consegui não Não Ju, você tem que ir lá Não consigo me mexer Volta lá, se você pegar eu te falo Você criou o servidor VIP? Uhum Então já fala o pessoal, primeiro você criou o servidor primeiro eu já criei, já criei meu servidor Segundo passo Vale, fala, Abra seu, seu servidor, use o explorar lateral da tela para transportar para a escola. Fala aí. Então ele tá sorteio. Ó. Tem que explorar aqui. Clique em explorar e vão em escola. E depois. Corra para a porta de frente e vira a esquerda no corredor para novamente a biblioteca. Eu não faço nenhum. Corra para frente vira à esquerda. No corredor. A esquerda? À esquerda pra cá. Pai pra onde? Onde você tava? Espera aí, pai eu sei, Onde tô... você começou? Cadê você a que... biblioteca? Então, você corra e vira a esquerda no corredor. Então... E depois a esquerda novamente. Para a biblioteca. Ah, à esquerda. À esquerda é pra lá. À esquerda. À esquerda. E depois? Cadê a biblioteca? Não sei. Será que eu vou outro lado? Não, você é. Será que eu vou outro lado? Ah, eu vou tentar pro outro lado. Tudo bom. É porque você.. Eu sou doida. É porque você já andou, você não é porque tem andado. Olha lá, piscina, ginásio. Não é, aí, ó. Aqui é a biblioteca. E Depois. Tem que achar a biblioteca. Achou a biblioteca? Vira à esquerda e sente na primeira cadeira olha lá. Ah. A esquerda é pra lá. A primeira cadeira é isso aqui? É, deve ser. Sentou na primeira cadeira? Uhum. É... Você precisa estar na cadeira antes das oito. Como assim? Se estiver sentado naquela cadeira quando o relógio mudar... Ah, os oito! Já passou das oito. Cadê? Aqui. Povo. Como assim? Ah... Gente, como tiver tipo umas sete e pouco, eu volto aqui com vocês. Por enquanto eu vou comer. Aqui, ó. Vou aqui lá na cafeteria. Porque tem que ser antes das oito horas ali. Vamos mostra o pessoal ali. Eu vou... Gente, então. Tem que ser antes das oito horas pra sentar a cadeira. E eu, eu vou chegar um pouquinho antes. Pra, tipo, procurar essa cadeira, na verdade. Mas tá aumentando o tempo. Então, vai, vai ter que... vai, vai dar meia-noite. Vai rodar. Entendeu? E sentar novo? Isso aí, entrar, eu acho que dá a mesma coisa. Quem falou? Eu. Eu já joguei isso, pai. Vou pegar pizza. Vou pegar um bulking, Não, quero cachorro quente. Eu vou colocar a coca. vai demora muito? É, mais ou menos. Vou comer aqui, ó. Gotoso. Gotoso. E gotoso. Prontinho, gente. Quero mais comer... Uou. Eita, gente, tem uma cozinha ali atrás. Eu esqueci. Uhum. Ah, não, aqui é gelado, é. Quero não. Aqui, ó. Cozinhando. Não quero ir pra aula. Na verdade, eu vou pra aula só pra ganhar dinheirinho. Por enquanto. Olha, gente, o que eu sei fazer. Pega aqui, ó. Aí vou... colocam muito sabor. Um em cima do outro. Aqui, ó. Olha, pai. Preciso de mais. Mais um. Mais um. Olha. Olha, pai. Hum. Olha aqui. Ah, não. Combine quatro pares de cartas com respondentes. Tá. Eu tô gata. Quanto... Tá, eu acho que é isso. Não. Não. Acho que é isso. É. Aqui e aqui. E aqui. Não lembro. Aqui. Aqui. Não, é aqui. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Já fiz. Cadê meu sorvete? Sumiu. Gente, então, aqui, ó, bora pra sala de arte. Quero pintar. A sala de arte é por aqui, né? Hum, cadê a sala? Não olhei. Cadê essa aula de arte? Aqui. Gente, vamos amo essa aula. Aí aqui, ó. A gente pega o cabelinho. Vamos colocar uma cor do cabelo, né? Pra essa menina. Aqui. Cabelo. Ela vai ser dessa cor. Acho que ela vai estar tá com. Ah, já sei. Ela vai ficar com um roupão amarelo. Gente, vai passando o tempo a né? e a gente só plenas aqui, né? Ela vai estar tá um macacão aqui, ó. Um bom é, virou... Virou pinte boneco. Que linda, né, gente? E aqui, olha, mãe que diva. Menina do céu, agora que foi perceber, tu não tem cara. Aí, eu, eu amo pintar essa, essa aranha. Essa aranhazinha. E, ó. Ah. Aí, a gente pega aqui, ó. Coloca aqui em cima. Ai, credo. A cor dela, acho que a cara, ela, ela era assim. Ah, mas eu vou pintar de preto, porque fica mais bonitinho. Aqui ah, é de ficar bonito, né, Linda! Acho que eu vou deixar aqui. Gato. É verdade, tem que pintar a passarela. Lindo. Ah, a perna vai ser rosa. Tudo bom. Ó, oh, não tem perna aqui. Uh. Ai, não. E yeah, até só passando ali, a gente vem. Pleno, pintando, virou a Barbie, gente. Ai, que lindo. Brincadeira. Eu só aqui não. Agora vamos pintar o homem. Muito nada, né? Ô, oh, gente, eu sei fazer um pato, sabia? Eu vou fazer o um creeper. Vou fazer um patinho. Patinho. Aqui, ó. Ai, peraí. Vamos pegar o verde aqui. Aqui. E a gente faz assim. O corpo do Creeper, na verdade, o rosto, né? Aqui é bem assim. Hum, a gente bem pleno, desenhando o Creeper. Não, errei. Ah, não. Eu acho que errei. Ah, não. Agora, povo. Ah, povo, como tiver nas 8 horas, a gente, a gente volta com vocês, corta. Carregou, pai, eu abri entrei, e entrei, abri e fechei, na verdade, fechei e abri. Horas? O quê? São seis horas, pai. Ah, Escola? O povo, voltamos aqui, gente, são seis horas, sete horas, ai, ai, ai, corre, corre. Ai não, deu, deu 8 horas. Já? Já. Oxe, por quê? Ai, a gente, quer saber aqui, ó? Aí a gente vai aqui, ó. Uhum. Entra de novo. Uhum. Mudou a hora? Já? Uhum. Vai aparecer. Um pouco cabeça, cabeça. Cabeça. Peraí, certo. Mas gente, tipo, olha o cabelinho. Bagunça desse menino. não falar que ele é bagunçado, né? Papai Jujuba. Vai lá, Jujuba. Aqui, Tem que ir na.. Estou quatro horas, vamos. Aí, gente, vocês. Cinco. Vai lá na biblioteca, rápido. Aí vocês vem aqui, ó. Aí vocês vão aqui, ó. Na primeira cadeira. Na biblioteca. Aqui. Esquerda, esquerda. Isso. Primeira cadeira. Isso. E depois vai. Eita, tá agora gente. esqueci. Calma tá aí. Ai. Ai, caramba. E agora? É o relógio mudar aparecer a chave atrás da cadeira. Mãe, cadê a cadeira? Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Atrás da cadeira. Das... Será que não essa cadeira aqui? Né? Hum? Ah não! Nessa daqui? Não sei, Já falou a primeira cadeira aqui. Ah não, gente, não tem nessa cadeira aqui? Você falou. precisa estar antes das noite sendo sentado naquela cadeira. Quando bom, o relógio mudar, você verá uma chave aparecer atrás da cadeira Quando aparecer, é, quando for depois das 8, aí muda Aí aparece uma chave atrás da cadeira Será que é aquela cadeira ali? Qual? Aquela lá? Sim, qual? Ô oh, gente É difícil É difícil É difícil Mas não é impossível Yes, não prejudica ninguém Ô pai, se eu entrar já tiver oito horas Ah, já entrou não. Estava aguardando, guardando abertou Então já fala pro Entra, esquerda. O povo O povo, Escola Aqui, gente, corre, corre, corre São, seis, são seis, seis, seis da manhã Entra, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Biblioteca Entra, sentem Aí espera da oito sim hum. Olha, atrás da cadeira vai, vai, vai aparecer uma chave Nessa cadeira ou na outra? Mas essa é a primeira cadeira Peraí! Já, já é 8 horas? Aí depois vira Ó, oh, assim que você entrar na biblioteca, vira à esquerda Imediatamente sente na primeira cadeira lá ah, Achei! Achou? Eu tava fora! Ok vocês vão para fora? Aí, Vocês vão para fora, na verdade, gente. Procura lá fora. <risos> Realmente. Gente, depois de pegar a chave. Pega a chave sai da biblioteca em direção à sala de aula. Ah. Depois. Vai até a sala de aula. Atravessa o corredor e você encontrará uma porta. Pra oficina? oficina? Da, após a oficina sem etiqueta. Sem etiqueta? que fica logo após a oficina sem a etiqueta onde que é a oficina que é essa olha gente ai que lindo eu essas cores. isso eu bem louca entra já naquela entra naquela chave atravessa e É mentira que é parkour mano Não sou muito ruim em parkour, vamos lá Agora você precisa completar o movie Ah, Tirando o shift É isso que você tem que fazer, pessoal Ai, gente, eu amei Realmente hum. Ai! Que medo, gente Não pode tocar nesse tomatinho Tomatinho Ai Ele Tá com speed, peraí e você não vai morrer aí logo Ui Pai Já tá tra... Ah tá, esse aqui não morre Não mata Esse aqui mata Ah não É Júlia. É Julia Aqui gente hum, hum, hum. Entendo. E eu cortadora de caminho, cartadeira, cortadeira uhum. É um desafio isso aí Sim Gente, também pra ganhar um colar daquele também é, é legal é, Até que nem, vale a pena Nem tudo que de... é legal hum. é bom, né? Hum. Pelo menos aí tem, você tem que ter um trabalhinho pra... Sim Não é tipo... Ai, ai! Isso Ui, ui, ui. Ah! Imagina, eu caio. Ai, não. Ah, Já. Gente. Oh, gente, aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Agora eu tô Agora eu já peguei a manha. É porque eu tô sem shift, pai. Eu não sei passar sem shift. Eu não sei fazer essa... Fica fa shift? Shift. Aí fica travado, tipo em primeira pessoa, só que dá pra ver seu boneco. Eu vou ficar em primeira pessoa, que eu sou boa em... Não, você fica shift. ruim. Rapaz, ah, eu tô nem aí que fica ruim o vídeo, mas eu quero pegar esse... Eu sei, gente. Aqui, ó, gente. Ih! Vai, você quase passou lá, vai. Ai. Voltei. Ai! Tá bom, eu acho que aqui já deu aí é onde que eu clico ah clicou tá eu pulei direto aqui essa folha ela some Ai! devagar Júlia. gente então bora tá bora eu confio gente Dei sorte aí mas eu tô feia gente essa skin tá me dando Dá até que sorte aquelas né Ui ui ui ui, ui, ui, ui. ui, ui. Ai! Ai, meu Deus. Jujuba, o não vai conseguir pegar um colar. <risos> não. Nossa. Pai, quer tentar? Não. Viu? <risos> o é muito difícil. Parkour, pai. É praticamente um espicap... Peraí, quê?! Ah, tá. Ui! <risos> Não! Ô, gente, como eu vou estar lá Como eu tá estiver lá em cima... Lá em cima daquele negocinho aqui, daquele bambu... Eu volto com vocês. Pronto, povinho, cheguei! Aqui no bambu. Aí... A... Ai. Consegui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui, aqui. Olha! Foi aqui... Ah não! Ah, tem uma dica aqui, ó. Sério? É meio... Ah, pra mudar Oi. de tamanho. isso. Vai é bode! Eu sei, pai. Deixa tudo menos, não, tudo pequeno. Por que tudo pequeno? É tudo pra casa. Então. Mas eu vou colocar tudo grande. Ah, não, ele fica fino. Ah, não, esse aqui é o meio. Ah, esse aí é baixo, esse aí é o mesmo ah! Então você abaixa todos? Uh -uh, todos não. Aqui ó. Olha lá. Assim. Assim ó. O terceiro é lá no meio. Assim? <risos> <risos> Tô gata, gente. Não, Julia. Acho que aqui agora vai. É que tá fino o meu peixe, <risos> Não, pessoal, pra fazer isso Gente! Mas, assim. não, tem que fazer assim ó. Ai, <risos> ó. É. Não, pai, deixa assim. assim é certo? Eu tô conseguindo. É um <risos> Então, eu acho que é essa a intenção. Viu? Mas agora eu não tô tocando em nada. Então fala, pessoal, para fazer é, é porque é difícil, tem que fazer assim, tem que deixar o boneco fino. Sim, muito fino. Isso é uma dica. Sim. Eu deixei Jujuba para ver se ela ia conseguir. I, I, I, I. Abaixa mais, esse boneco tá é muito grande. <risos> Mas eu tô gata, gato a minha cabeça. Vai. Deixa do jeito certo. Ah, Aí tá. no meio o terceiro e esse aqui o último o terceiro. Baixo, lá no meio. Isso. Assim que é o correto. É assim. É assim que é o corretinho. Ah, mas eu tô. Da... <risos> mas gata aqui, eu sou dois de mim, gente. Agora dá pra você ver, pelo menor. Aquele é tanto shift. Ai, ai. Gente, mas que bicho feio eu virei, gente. Pra ai. você passar pra Se... galera. Será que eu.. Ah, não dava. Eu tentei.. Vai ter caminho. Ai eu, eu, eu, eu, eu. eu gosto desse anime essa, Quando ela vai pular Ela já tipo Ela já levanta os braços Não sei se isso é uma vantagem Mas Eu acho que é Ou não Ui Ui oi ui. Olha os da Dalenzone Mas olha meu sapato, gente Help Ai ai! Tá, ele é aqui É de vir aqui Por que eu vou? Ah! Tá, ir pra trás, pra frente, você tem que voltar um pouco Pai que eu não tô de shift Meu É tá bom, mas muito tem que voltar um ruim passar sem shift Pai, não vem não enche minha cabeça, não. Você pular o segundo, você dá um, um pulinho pra trás, você volta o um pulinho pra trás. Papai Jujuba quer o crack de Uhum. Não sabe nem pular o primeiro. Ui! Ui! Ui! Ui! Viu? Agora você passa rápido, né? Ih! Ui! Ah, Júnior! Ah, pai, não tô nem aí. Eu não sabia se pular no primeiro ou no segundo. Hum. Tem que saber onde uhum. você vai pular, né? É que eu tô tentando cortar caminho Não, faz direito Você chega Não adianta você... Cortar caminho é Você vai conseguir Mas não precisa Cortar caminho é vantagem é, Não é vantagem, às vezes não Você cai e você volta lá do começo Eu passei cortando caminho Aqui, ó. Viu? Não, nesse caso aí sim, mas naquele outro não Viu? Aí, você pula dois e dá uma voltinha pra trás aqui. Ai, volta pra trás volta, Isso Ai Volta pra trás Acho que eu peguei a manha Ai, hum, ui ficou... é. Ai, esses leds aqui é fácil Ai, vai lá, eu morro Será que não pode tocar no bambu? Não Sobe em cima dele Hum, eu sabia que ia fazer Gente, mas se tem um parkourzinho Quem vai passar isso aí, hein, Júlio? Seus inscritos Quem, quem vai conseguir? Quem conseguir me manda nos comentários porque eu tô fora de conseguir. Mas você vai conseguir? Não. Vai? Sim. <risos> você tem que conseguir pelos seus inscritos. Eita! Ai, ferro! Nossa! Eu entendi a dica do Fino. Hum. Nossa! Ai, pai! Ai! Vai morrer não, calma. Vai para um pouquinho não, tá gente, como eu vou botar naquela casinha E volto com vocês Ai, ai, ai. ai. ai gente Gente, eu não sei como fazer aquilo ai. Gente, a dica aqui, ó Nessa parte aqui, vocês tem que pular aqui Aí depois você segue A é. vida Sempre fica em cima da linha preta uhum. Ô, gente, olha É melhor assim, ó que eu já vou ver tudo. Tô com medo de nada, Pai, eu acho que esse boneco tem ele Jujuba! Mas... Você tem que conseguir pra dar força de vontade dos seus inscritos, né? tentar é, conseguir. Ô, gente, eu sou pro em parkour. Com um shift. Pai, eu só me garanto passar esse óbvio com shift. Não, mas você vai passar. Sem shift. Ah, mas shift é muito bom. Mas você vai Pula. Ai. Ai, ai. ai, ai. Fica sempre em cima da linha preta, que é mais difícil pra morrer. Uhum. Isso. Então deixa dar a dica aí. Gente. Meu, como eu morri? Sei? Ah não. Gente, como eu vou estar na casa ali, ó. Na casa. Eu volto com vocês. Eu tô perto da casa. Jesus! Vou passar do jeito certo. Eu não tô vendo a linha preta a Suspense <risos> Eu não tô fazendo coisa de boa Gente, nesse caso ali, ó Nessa aqui Essa aí é até fácil É... Quer passar? Não o Seu momento... Pra quem faz parkour é fácil Pai Que então EU SOU ruim. Que é boa, né? Será que eu posso pisar aqui? Não, não vou ver essa Aqui ó Você vai na caixa? Não Pula Peraí. Pula, senão você morra Pula Eu já ia morrer, não, não conseguia andar Mas não precisa andar, quando você cair ali você pula, você não anda Vai, de novo, quando você chega lá, você começa. Aí você fala, pessoal. Mil anos depois. Não, não é fácil ganhar esse colar, mas.. Eu quero ver. Mas vale a pena, é, vale a pena, eu quero ver. Que quem... você vai usar, né? Aí é, todo mundo vai ficar. Ah, mentira, tô babando pra escolar. <risos> babando pra escolar. Se Juju Nica conseguir, todos vão conseguir. Sim, observação, sou ruim. Ai, mamãe do céu, olha a minha cabecinha, Jesus! Então lá em cima, como lugar. que Ah, ai, não, aqui até que é fácil. Aquela dali? Como ai. <risos> Primeira pessoa, volta! Eu, ai, eu não sei passar sem shift. Gente, eu já estaria ali ó, se eu tivesse com shift. Shift é muito bom. Ai, ai, ai! <risos> oh, papai! Vê se não morre agora, hein? Aí será que dá para pisar? Eu não, vou não, nem... não vai ter. Vai pelo correto. <risos> vai devagar, <risos> Não precisa pressa Aí é já bate a pior. Essa parte é pior, hein? Ai! Isso! Ai. Isso, aí! Será que some? Melhor ir na pressa, some. Sabia. Ai, que bom que vocês daqui não some. Copy. Tô pai, eu tô suando. Calma, Jujuba. Eu tô suando. Você vai conseguir, Jujuba. Pula primeiro. É isso. Ui ui, ui, ui, ui. Oh mamãe. Nossa, é difícil mesmo. Ah! Super de boas, né? Aquelas, né? O povo, dá super pra passar, olha. Vai ter que deixar like nesse... Tan, tan, tan, tan, sou ruim. Olha é o trabalho que tá dando pra você. Ô okay, gente, por favor, deixa o like. Ah, tá. Eu pensei que ele morria, né? Aquelas, né? Isso daqui é fácil. É fácil, só tem uma, né? Ai! <risos> eu não vi. Eu acho que eu vou focar. Repula aqui, né? Ai. Ah não! Gente, como botar na fase que eu morri! Eu voto com vocês. Casa, né? No ah pessoal, final. esse jogo. Esse desenvolvedor aí quer matar nós. <risos> Tomei a coragem. <risos> Já, já sei que isso aqui ajuda. Ih! É. Ih! Até que eu tô parando de suar um pouquinho. Ai, eu vou cair, quer ver? Ah. Nossa, esse vídeo aí vai ficar tá bom, hein? E difícil, né? Pai, pior que ainda tem outros códigos, né? Não, mas é bom que é uma aventura, né? Aventura em busca de um colar perdido. Vou ficar umas duas horas pra isso mesmo. Uhul! Uhul! Essa parte até que é fácil! A parte do final até que é fácil. Essas daqui, sabe? Uhum. Elas são é mais fáceis. E foi aqui que eu morri, né? Volta aí, pai. O povo! Foi aqui que eu morri, eu não sei onde que pular. Será que é checkpoint? Ali embaixo? Eu acho que é checkpoint. Tomara. Gente, se não for checkpoint, eu vou desistir desse jogo. Não vai, não. Não, mas tem que pular. Se você for pra. Ah, não! Não é checkpoint, não? Não. Então vai. Como voltar lá eu volto com vocês Eu não tenho pressa É que eu já sei os esquemas do jogo Tem que falar o pessoal que tem um teste de paciência Sim Mandem sua mãe jogar isso Tem que mandar minha mãe jogar isso Bichinha brava Ô mãe Quer jogar um jogo aqui pra testar a paciência? Hashtag ignorada Então, Eita uh. ui. ui ui ui ui Ui ui Eu quase caí Ai. Ai. Por favor, pois ver Né? Povo, voltamos. Eu tava aqui, eu pensei que esse negócio aqui brilhando é um checkpoint. Não, mas pra que Deixa o negócio brilhando. Oh, raio. Ah, foi aqui que eu morri. Não. Meu, no que eu encostei? No No que? portamos portamos na FASE IMPOSSÍVEL! Pula! Dava não, não! Eu não dava, pai, fiquei imobilizada, não dava! Tenta pular de um em um, assim, igual você fez no começo! Você não passaria nem da primeira fase, né? Ah, é, mas eu ia tentar até conseguir! É, a primeira fase é um sacrifício Mas você consegue É isso que Jesus fala quando você fala Da outra fase para bater é isso, ó, você não desistir Não é pra bater, é bater na sua cara É para você não desistir quando tiver alguma coisa que você... Vamos! Povinho! Depois de mim vamos voltar ambos, vamos, vamos voltamos em ano o pai você ah não você encostou eu não encostei raiva agora eu vou passar na raiva opa atrás pai Ai, pai, pai, pai, pai, pai. Não me vai não falar nada, eu estou me ameoçando. É bom sono. Se eu morrer, ah! ai pai vai, vai. Tem Vai que você consegue, Giovinho. Ô pai, pai do meu poder, que estou sem mim. Eu mais um pulinho ali, isso é mais difícil. Agora, <risos> cabecinha passou. Até que fim. O povo, se não tiver cheguei, se eu morrer. Você vai conseguir. O pai, se eu morrer e eu vou estar lá do início, eu quebro esse PC. Não, vai nada, não vai nada. O que que eu faço? Será que eu tenho que pular aqui? E ali, é para subir ali? Não. Eita! Ai. Ai, não, não, não, não. Isso aqui mata, pai! Se esconde! Isso, isso mata! Não deixa, deixa isso. Vai, vai, vai. Eita! Pula! Dica! Não, não, gente, eu vou voltar lá, agora! Ele vai passar de lado, eu acho. Como que ele vai passar? Aqui, ó. Tô igual a ele? De lado. Ele vai me passar de lado. Assim? Ó oh. ah, Ótimo ah, ele tá bem no final, ó ah. Eu morri aí, meu Deus Eu quase Eu quase falei ali embaixo, pensando ali pensando que era Olha aqui, do laser, Do laser. Quer Agora vamos tirar. Um. Gente, voltamos. É depois do batata, vai. Gente, olha depois do batata até aqui o final, ó. É o final ali, ó tá bem perto. olha, viu? gente, aquela batata é um é um ovo na verdade. <risos> gente, eu vou conseguir passar. porque agora eu tenho escama. uma escama, uma escama. <risos> experiência de morte. vem pra cá. Assim. ver. gente, essa é a dica vocês vão assim, ó. Pra lá e pra cá. sim. Que é tipo o seu boneco Não cai em cima da... é Ah, assim tá fácil Então, tá vendo? Então, né? Eu cheguei na batata de novo É só passar e... isso aí e você ganha o um prêmio ah. Ainda bem que não morre hein? <risos> Ah não, ah não E agora? E ah agora? <risos> não, não ai fácil. Eu sou pro praia Dá pra já chegar aí <risos> Não dá Agora calma, calma, fica olhando aí em cima Vai pra aquele cantal <risos> Gente, será que morre sem coçar? Não vou nem tentar, né? Não, não é morre. Morre? Morre, é espinho. Será que dá para passar? Não, aqui? passa por ali. Deixa eu ver. Deixa a batata, batata, batata vir. Aí, tá vendo? Vai agora vai por aqui deixa, deixa a batata batateria. passar ah! ai não ah não mentira ah não não, não. <risos> gente eu vou voltar lá tá eu volto com vocês como estiver na batata não. que morre. ah não você ajudou hein Fala aí pro povo aí. Povo! Devagar, né, Ju? Povo, toma aqui, na batata nabá-batata. De novo. Vamos lá, batatinha. Igual chegar naquele segundo lá, quando passar as batatas, sai correndo. A batata sai dali, ó. Ai! Vai, vai, vai, vai. Ficou preso lá. Vai, vai, vai. Por aqui. Ah, Agora vai. vai. Imagina, amor. Fica aí. Quando passar as batatas, você corre. Aí você vai direto. Vai. Agora vai com tudo, vai. Vai, vai, ai! Vai! Aí, troca de batai! Troca de Troca de batalha! O que que tem? Troca de batalha seu aí, põe sua seu avatar na mão. Tá. Eu não sei como vira. Como vira o quê? Vou colocar lá no negócio normal aqui, ó. Como que é? A gente faz assim ó: tira, tira, tira, tira. tira, tira. Resete, né? Ai, eu vou jurar. Faz pessoal pra você conseguir. Ah, não. não, é só mudar os ajustes lá, Júnior. Colocar um ajuste lá. Ah, um ajuste. Não, mas eu vou tirar tudo né? Não, vai. Lá. Ajuste. Olha lá no que você, que você, que você usa. Isso assim Não, você vai ficar careca? deixa povo Se você põe o um colar aí você demorou muito para pegar ele ai gente olha tão a gente, se eu não conseguir. Ai! Vou ir pra não chorar. Primeiro YouTube brasileiro eu consegui. Ai. Gente, sou a primeira YouTube brasileira a conseguir isso. E eu já esqueci que tinha a câmera, né? ai, Eu vou chorar! Nossa, parece o cabelo da Rosé? Do Blackpink? Aquelas, né? É mesmo. Nossa, aquele negócio difícil. De... Olha pai, demora tanto para carregar Ai gente, meu Deus, eu vou chorar Olha, até ficou ruim no meu corpo Não, mas eu gostei, olha Vai com ele, porque isso aí é pra dizer que você conseguiu isso. Olha, eu vou pai, com isso pra todo lugar Vixe Mamãe, mamãe, eu mais dois pra fazer Ô gente, a mãe, eu tenho mais dor pra me fazer nessa... Né, da espada Uhum, da espada de cura. Amanhã você vai fazer da espada, que já cansou a memória, né? Uhum. Você quer fazer isso? O que dá fazer agora? Eu um desafio. Eu gosto de um desafio. <risos> então, <risos> Só tá. que o último me matou. Ô gente, como meu pai manda coisa aqui, eu volto com você, que eu vou beber água, que eu tô até suando. Ah, mãe, para aí.